Lamento! LAMENTO! Máquina de sexo, eu tranco igual animal A chatuba de bisquita do bonde sexo anal YouTube SAKURA SAKURA Quem falou? Sua mãe Ninguém aqui em casa fala desse jeito esquisito hum, hum. Será que é a televisão? Hum, mas tá desligada hum, Isso quer dizer Quer dizer que você gramou. mas que linda manhã não é? Sakura Card Captor. Oi. Oi. eu sou a primeira. Purê de batatas. Chegou cedo a escola. Bom dia. Muito bom, bom. Eu queria te mostrar uma coisa especial. Meia noite, horário oficial do óleo de mamaco. Câncer, zumbi! Frio da puta, você, cadê você? Pô, ganho de tá trabalhar.